Hoje você vai descobrir como você vai conseguir um destes Gift Cards Comprar passe de batalha, comprar o que você quiser Agora, sim, vou entregar hoje Então, se liga só, não perde a chance Neste vídeo você vai saber como ganhar os Gift Cards Ok Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, é o seguinte, tá valendo isso daqui, ó Muitos gift cards pra vocês E pra isso, você tem que seguir Algumas coisinhas rapidinho, porque é o seguinte Voltaram as lives As lives vão ser no canal Bruna Clash As lives de zoeira, de entretenimento de Jogando, subindo troféus Fazendo a zoeira com vocês Jogando com vocês Será na The Live E ó, na The Live vai ter muito muito gift card, eu comprei alguns gift cards pra poder entregar lá Hoje eu já começo, neste momento, já tô em live E já começo a distribuir gift cards por lá, beleza? Bom, e é o seguinte, o link da de live tá aqui embaixo na descrição Tem o um link aqui embaixo pra você clicar, se registrar lá E conseguir com isso já poder entrar no canal Bruno Clash Que é o segundo link na descrição E com isso conseguir assistir a live e concorrer aos gift cards Vai dar pra você comprar aí o seu... Brawl Pass, o seu Pass Royale, o que você quiser, o seu passe de batalha do Clash of Clans O que você quiser, tem aí gift card pra vocês de 37,90, Muita gema ou um Brawl Pass Ou um Pass Royale Nóia, dá pra comprar dois Pass Royale, acho, hein Caramba, é muita coisa, é muita coisa pra vocês, manos E é isso, tá valendo a partir de agora Então todas as minhas lives serão na The Live O link da The Live tá aqui embaixo na descrição Se eu fosse você, eu não perdi as chances Ia pra lá porque, ó, vai ter muito gift card. Tá precisando comprar alguma coisa? Precisa de gemas? Essa é a hora, rapaziada. Então é isso, humanos. Não vacila, tô te esperando lá. Agora, estou ao vivo, lá na The Live. Então, vamos lá que eu tô distribuindo gift cards. Um abraço, falou!